Carta da oração. Vamos complementar.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 Leão, você vem orando, buscando uma saída para o seu momento. Porque você quer acertar. Quer que as coisas deem certo. Ou pelo menos, uma luz que mostre que está tudo certo. Indo por tal caminho. Porque você quer se sentir bem. E satisfeito de verdade, mesmo que seja começando de novo com força total de quem está disposto a fazer tudo diferente. Olha só, há uma quebra aqui, talvez você já tenha tentado essa mesma situação outras vezes. E está recomeçando com ferimentos ou com um certo cansaço. E você já é a oração, a busca, a resposta. Porque o que você tem nas mãos agora é o necessário para o agir, para o recomeçar e para chegar até onde você quer. Carta do Oráculo. Expedição. Você já tem as respostas? Ou seja, você está buscando fora o que te aponta do lado de dentro, o impulso que grita... Em você, a consciência expandida de que o momento agora era tudo o que você precisava. Tanto em questão de maturidade, quanto em questão de recursos. Então, não se sinta perdido. As respostas fluem dentro de você. E você também é uma porta que está aberta, tá bom? Gratidão.